Eu demoro a adotar é, tecnologias. Eu sou aquele que vem depois. É, apesar de, por exemplo, ter feito campanhas no lançamento dos telemóveis em Portugal, eu só fui ter o meu telemóvel acho que em 98. É, com relação à, à, à internet é um pouco parecido. Eu também sido por essa época, 98, que eu devo ter pela primeira vez ter me motivado a, a, a abrir uma janela de internet para ver o que tinha lá dentro. Embora já já existisse há algum tempo. não Foi em 97, provavelmente. E foi atrás de uma notícia. O que me motivou foi realmente saber que estava acontecendo alguma coisa que me interessava em outro país e, e que, se calhar, por ali eu conseguia. Em vez de esperar que um jornal chegasse daí a uma semana ou duas em Portugal, um jornal estrangeiro.